Foi uma triste história que aconteceu em Alexandria A crença na violência matou a ciência da harmonia Foi uma triste história que aconteceu em Alexandria A crença na violência matou a ciência da harmonia A virtude daquela mulher São Cirilo, um santo assassino Mandou seus pupilos matá-la em nome da fé Hipatia, não quis se converter Hipatia Ipacia promovia conhecimento Ipacia não quis se converter Ipacia preferiu morrer São Cirilo promoveu o sofrimento Porque Ipacia promovia conhecimento Um assassino invejava a virtude daquela mulher, São Cirilo. Um santo assassino. Oh, <laughs> Se sabe o que aconteceu Sempre passe a de Alexandria Seu espírito ilumina A ciência dos nossos dias Mas E passe a não morrer Hoje se sabe Se sabe o que aconteceu Sempre passe a de Alexandria Seu espírito ilumina dos nossos dias. Acervada Deusa Sofia, Sem de Basse e Alexandria, Santa da Ciência, servada Deus a Sofia.